No Fá menor, já mudei a mão esquerda, tá vendo aqui, beleza, vou repetir, beleza, aí agora vai vir si bemol. estão vendo minha mão esquerda, como é que ela tá trabalhando, E aqui a gente vai fazer isso, ó. De novo, tá? Ó. Na hora que eu chegar no Dó, eu venho aqui, ó. Faço aqui, tá? O Dó aqui na ponta e venho, ó.